só está dando um problema aqui, eu tenho que gravar esse vídeo, 4, que seria de ontem então vamos fazer um vídeo rapidão para só testar, e se der certo, está esse basicamente o livro do Baumann, ele começa uma ideia e já engata em outra e não dá tempo para você parar e, e refletir, você vai refletindo a todo momento que você lê. então assim, é uma leitura que, que cansa mesmo mas não cansa porque é chata, cansa porque te faz pensar a todo momento, entendeu? Então é isso aí galera, até, até de noite.